Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Amém. E eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. I want to say it's a great pleasure to be here. Eu estou muito feliz. Já faziam quase 17 anos. It's been about 17 years. Que eu não convivia de perto com o pastor Ilan Marques e de Deus, Idal, Tiúlio e Kaique. Mas eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz. Quando soube da possibilidade de poder estar aqui com eles. Quando possibilidade de estar aqui com eles e também, conhecer esta, igreja. E também de conhecer esta igreja. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Oh. por tudo que tem feito por minha vida, por minha família e meu, família, meu ministério. E uh, eu queria falar um pouquinho daquilo que eu faço no Brasil. Eu sou, eu sou pastor da igreja Batista Betel de Uberlândia. Fazem pastor em Uberlândia. fazem dois anos e meio que eu estou ali. Antes eu fiquei 17 anos trabalhando como missionário. Before I spent 17 years working as a missionary. E há dois anos e meio atrás eu disse eu quero descansar um pouco. pastorear uma igreja. I'm going to be pastor of a <risos> então fui pastorear a igreja Batista Betel de Uberlândia Descobri, Descobri que era muito mais difícil. And I discovered a lot é melhor o campo missionário. That missionary field is uh, Mas ali no Brasil, in uh, Brazil, junto com o pastor, Marques pastor Marques, e esta igreja, this church, nós começamos a um projeto, we started a project, que é o projeto de abençoar missionários ali no Brasil, is a project to bless missionaries in Brazil. From Brazil, starting Brazil, uh, e nós estamos tentando uh, adquirir. And we try to acquire a mesma visão que esta igreja tem. The same vision that this church has. Estender a visão que Deus deu esta igreja. To expand the vision that this muitas church muitas outras igrejas has. ali no Brasil. Many other in Brazil. Uh, e eu no, uh, no acampamento vou falar um pouco disso. You know, on the church camp, where I'm going to talk a about this. Mas eu sei que esta igreja ao ano, no início desse ano conseguiu dar dois carros a dois missionários. But no I know that this. no início Mas eu sei que esta igreja no ano dar dois carros a dois missionários nós demos mais um carro a um car missionário to one missionary. Deus está estendendo God is por vários lugares do mundo over many places in the world. o que está fazendo aqui nesta What igreja. Is doing here in e eu fico muito feliz very happy for that. de saber que isto está acontecendo na minha vida to know that this is in my life. aquilo que Deus pôs no coração do pastor Ilan Marques e da, da liderança desta igreja tem alcançado meu coração e muitos outros. Esta igreja me enviou algumas ofertas missionárias. Esta igreja me enviou algumas ofertas missionárias. E estas ofertas foram parte do que usei para poder abençoar aquele missionário. Na próxima oportunidade que estiver falando para vocês, na passar o vídeo dele agradecendo a esta igreja. Passar o vídeo dele agradecendo a esta igreja. Por ter abençoado a vida dele. Amém uh, Além de, desse trabalho missionário junto com o pastor Lamarcus So besides of this uh, missionary work with uh, pastor Lamarcus uh, Eu tenho sido missionário por mais de 10 anos da junta de uh, missões da, do Batista uh, I've been a missionary with the Baptist uh, Mission Group de Over 10 years in the state of Minas Gerais Uh, eu trabalhei até então como plantador de igreja. I, I worked, uh, to go ahead and plant e meu último ministério foi revitalizar uma igreja na cidade de Itaúna. Até então, decidi, até, uh, ent depois disso, decidi então pastorear uma igreja. So, after that, I to go Para teoricamente and descansar. So, to rest a Mas Deus já disse... Mas Deus já disse: Não há descanso aqui. There is no rest Meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. E nós, igreja, devemos trabalhar até agora. Amém. Amém. Deus possa abençoar sua vida nesta noite. Eu queria orar com você. com uh, Antes de fazer isso, deixe uh, Eu Before, sou casado com a missionária Edmácia. Antes de fazer isso, um, Vou mostrar to a uma foto da Edilson. minha família na próxima oportunidade going, também. Uh, tenho um filho Jonas que está no exército agora. Tenho uh, um filho Jonas que está no exército O Daniel da Dan e a Julia. Daniel tem 14 anos e Ana Júlia tem 12 anos. Daniel has 14 and Julia has 12. Somos uma família missionária. We are a missionary family. Uh, ontem eu liguei para minha esposa e disse o que vocês estão fazendo agora. Yesterday my disse estamos terminando o nosso culto doméstico. orando por tudo aquilo que Deus vai fazer aqui. And my children was praying for everything that I would be doing here. When quando estiverem orando por nós, missionários, when you, when you pray for our eu peço que ore por minha família. Amém. Don't forget to pray for my family. Amen. Queria convidá-los nesta noite like a abrir sua Bíblia, tonight. por favor, no livro de Mateus, we'll open your Bible in the book no capítulo of 14. Ver, uh, 14. Uh, desde que eu cheguei e eu pensava que ia pregar só no acampamento. Since I got here, uh, I thought I was only going to preach at camp. O pastor me convidou para pregar também hoje, então eu comecei a pensar num texto. So, muito pouco. And since I don't sleep much, na, na, na algumas madrugadas atrás Deus me falou muito nesse texto. some mornings God talked to me about this E eu queria compartilhar aquilo que Deus me falou. Like Mateus capítulo 14 a partir do versículo Uh, 13. Matthew 14, start in verse 13. Amém? Amen. Vou pedir ao André que faça a leitura em inglês, ou, ou eu leio também em português. É, pode ler em pode português. Ler. Eu leio. Pode ser? Uh, eu vou ler um versículo em português e ele vai lendo em inglês. Amém? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte, ouvindo as, mu as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. crowds Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas Jesus disse, não é necessário, você os feita. Mas eles responderam: não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Mas temos apenas cinco loaves de branco e dois peixes, eles responderam. Então ele disse: trazei-los. Bring-los aqui, ele disse. He e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, mandou os a, to, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Then he told the people to sit down the grass. Jesus took the five loaves and two fish, looked up to, toward heaven and blessed them. To Todo... break in the loaves into pieces, Todos comeram-se fartaram e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda doze cestos cheios. They all ate as much as they wanted, and afterward the disciples picked up 12 baskets of leftovers. E os que comeram foram cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões e despedidas as multidões, ouviu, uh, subiu ao monte a fim de orar sozinho e caída a tarde, lá estava ele só After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. About 3 o'clock in the morning, Jesus veio para eles, andando in the water. Os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Quando os discípulos o viam andando no ar, eles estavam assustados em seu medo, eles gritaram, É um gosso. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas Jesus falou com eles de uma não se preocupa, ele disse, Tente coragem, estou aqui. E respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, venha. Se és tu manda-me ir ter contigo por sobre as águas. To him, really you, me to come to you on the water. E ele disse: "Vem". E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Yes, Jesus, so Jesus. Reparando porém no mar, na, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." For when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. When they climbed back into the boat, the wind stopped. E os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente este é o filho de Deus. Amém. Amém. Feche seus olhos por um instante. Queria que você pensasse que você veio ouvir a palavra de Deus. Mesmo que você não tenha pensado nisso quando saiu de casa. Deus está nesse lugar. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Ele quer falar o seu coração. Ele veio aqui para isso. Então, em nome de Jesus, diga, Senhor, fale ao meu coração. So in the name of Jesus say, Jesus speak to my heart. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. I want to hear your voice, Lord. Eu preciso ouvir tua voz. I need to hear your voice. Se eu não ouvir a tua voz aqui, Senhor, Terá here, sido apenas uma reunião. This is only going to be a meeting. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Senhor, so I ask you, in the name of Jesus, Santo, meu coração. Holy Spirit, speak to my heart. A tua palavra o meu coração. Em nome de Jesus. Jesus. Nós te pedimos, We Senhor. You, Amém. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito especial. Church, this is a very special passage. Eu acredito que o pastor Elamarque já pregou mais de uma vez nesse texto, talvez é nesta igreja. Pastor has preached several sermons on this passage. Porque é um texto muito comum. Because it's a very popular. Todos nós já ouvimos alguma mensagem nesse texto. Every one here has heard a message about this. E Deus sempre tem algo novo para nos mostrar. E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus me mostrou nesse texto. Antes, me permita apresentar o cenário deste milagre de Jesus. Então, deixe-me apresentar primeiro o cenário deste milagre. O texto começa num contexto em que João havia sido morto. The passage starts in in a context that John was killed. Decapitado por Herodes. He was decapitated by Her Jesus então decide se retirar para um lugar à parte. So Jesus, to go, uh, to a, a area. Jesus pretende descansar com seus discípulos. He to rest with, with his Jesus então sobe para um lugar que é conhecido na geografia bíblica de Betsaida. So Jesus decided to go to uh, to an area que na Bíblia é conhecida Bethesda não é Bethsaida próximo a Jerusalém você quer complicar? está complicando pastor? não é a one que está Jerusalem. Jerusalém é Bethsaida e Júlia próximo ao mar da Galileia. é Bethesda que está perto the, the mar um, da Galiléia Bethsaida e Júlia está próxima à Foz do rio uh, Jordão quando ele deságua no mar da Galiléia. So it's close to the Jordan River where it's it's going to the Galilee Há um lugar alto ali. There is a very high place. E Jesus seguiu para aquela parte. He Jesus went to that hill. É um lugar deserto, mas tem uma estrada que passa por ali vindo para Jerusalém. It's a, it's a deserted place but there's a road that takes you there. Os que vêm do norte para adorar na época da Páscoa têm que passar por ali. from the north in the time of Easter would have to pass that way. Jesus se dirigiu àquela parte junto com seus discípulos. Mas as multidões estão sempre com sede de Deus. But the crowds were always thirsty of God. E as multidões descobriram e viram Jesus sair naquele barco, and they saw Jesus on that boat. E eles começaram a contornar o mar da Galiléia, de Tiberiades até a Bethsaida Júlia. <laughs> so they decided to follow Jesus through the <laughs> so they to Jesus through the border of the sea from Tiberian until the until when where uh, Júlia. E quando ele chegou ali, so he got there, a multidão chegou junto com ele, so the crowd was there with him. E Jesus olhou para aquela multidão, so Jesus looked at that crowd, E diz a palavra que Jesus se compadeceu daquela multidão, and, and Jesus was touched, was had compassion for that crowd. Porque era uma multidão que estava perdida the, sem pastor. E Jesus se compadeceu daquela multidão. O coração de Deus sempre se compadece. So God's heart has Deus, Deus é um Deus de misericórdia. E Deus inclina sempre o seu coração Para pessoas sedentas. Jamais alguém foi até Deus. No sempre one has ever gone to o God coração de Deus, Deus se compadecesse. Without God's heart Deus é misericordioso eternamente. Ele se compadeceu da multidão. So He had a mercy, a compassion of the Ele crowd. esqueceu que precisava descansar. And he forgot he had to rest. disse para os discípulos: tem trabalho. And he told his disciples Have to Eles do. começaram de manhã. And he started in the morning. E por todos, todo aquele dia, dia, Jesus ministrou a palavra. God taught the word, Jesus word. curou enfermos. He healed the sick. Jesus tocou nas pessoas. He to people. Jesus falou com as pessoas. E quando já o dia estava terminando, And when the day was almost finished, os discípulos muito cansados. The disciples very tired, Disseram, Senhor, despede as multidões. They the "Lord, let the crowd go. Tell them to go home. Porque elas precisam comer, estão aqui o dia todo. So they need so they can eat. We've been here e Jesus disse: Jesus said, não podemos despedir as multidões. We can't tell the crowds to go. mesmos de comer. You yourself you, give them food. you feed them. Essa palavra de Deus para todos nós. That is the word Eu não vou falar. of God for each one I'm not going to talk about this, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Deus não vai usar estas paredes. God is not going to use the walls. Deus não vai usar nomes de instituições. Deus não usa bandeira de instituições. Deus, não, não usa, instituições. Deus, usa, pessoas. Deus usa pessoas. Deus quer usar gente. use you. Pessoas são mais importantes do que coisas. People are much more important than Pessoas são mais importantes do que eventos. events. Quando Deus olha do céu para a terra, Deus, Deus não enxerga instituições, sabemos disso. Deus não enxerga pessoas. Deus enxerga as suas necessidades. Deus se compadece. He has compassion. Há uma figura no Velho Testamento. There's a figure in the, in the Old Testament, o povo estava cativo lá no Egito por 400 anos. The people were enslaved in Egypt for years. E quando years. eles choravam de dor no Egito, and when they cried of pain o coração in Egypt, de Deus doía no céu. God's heart would ache in heaven. E diz a palavra que o, a dor do coração daquele povo chegou até os ouvidos de Deus. Reached the ears of God. E Deus desceu. And God came down para ouvir o seu povo. To hear his people. Todos nós, everyone here. somos convidados a ser exatamente como Deus. We're exactly like A olhar pessoas. To look at Quero que você pense nisso. I want you to think about this. Porque o que eu quero falar para você é sobre as lições que a multiplicação dos pães e dos peixes nos ensina. That the multiplication of the the, the bread and the fish teaches us. Quando os discípulos disseram, Senhor, despede as multidões, when deixe que elas resolvam a sua, when o seu problema. the disciples told him, God, Lord, let them go. They, they their own Jesus disse não. Jesus said, no. Vocês têm que fazer isso. You have to do this. O Que vocês têm. What do you have? Eles saíram para procurar uma solução. So they went to try and find a solution. E eles trouxeram um garoto que tinha cinco peixes e dois pães. And a boy é, cinco pães they, e dois peixes. E Jesus. Eu não, não acredito que Jesus disse isso. Eu não acredito que Jesus disse isso. This, mas eu acho que ele poderia ter dito. Parece acho que he could have said. Isso é suficiente. This is sufficient. Mas é tão pouco, senhor. And, it's so little, lord. Mas é suficiente. But it is sufficient. Porque Deus não quer usar coisas. things. Deus quer usar pessoas. Deus não quer usar o que você tem. God doesn't want to use what you have. Isso é recurso. Isso são privilégios que Deus nos dá. That's a privilege that God gives you. O que Deus quer usar? What God wants to São use. pessoas. It's people. Olha para essa história. Quem Jesus Jesus using here? Jesus está usando o garoto. is using the kid. Aquele garoto saiu de casa muito provavelmente de um lugar distante. That child left his house from a very faraway place. Pode ser que ele está descendo pelo caminho que vai para Jerusalém. Very likely going on the path to Jerusalem. E ele viu pessoas subindo para o lugar onde Jesus estava. And he saw people going to the place where Jesus was. Ele trouxe comida para si até Jerusalém. E ele parou para ouvir o que Jesus estava falando. E de repente alguém está perguntando, alguém tem comida? Alguém tem comida? E ele diz eu tenho. Says, I, I Mas é muito pouco. Então conduziram ele até Jesus. So they took him to Jesus. O que Jesus vai usar? o que Jesus going to use? Não são os pães e os peixes. Not the bread or the fish. Jesus vai usar God is going to use a liberalidade desse garoto. Não a liberdade, Jesus vai usar a bondade desse garoto. Jesus vai usar a bondade É isso que Deus usa. That's what God uses. Deus usa o que nós estamos dispostos a oferecer de nós Deus não precisa de dinheiro Ele não precisa de dinheiro. Deus não, de Deus não precisa de carros Deus não precisa de nomes de instituições Deus precisa de corações precisa de, hearts. de almas Souls. dispostas a como Isaías to go like dizer, eis-me aqui Senhor usa minha vida Use my life. eu estou aqui pronto Senhor I'm here ready, Lord. usa minha vida Use my life. Você olha para a história de Moisés. You look at the story of Moses. Moisés chegou para Deus e disse: Senhor, eu não dou conta. And Moses went to Lord and said, Lord, Eu I, não I sei take como libertar o povo do Egito. I don't know how to my from Egypt. Eu não tenho poder para fazer isso. I don't have power to do this. Eu não sei falar. I don't know how to speak. Eu sou gago, Senhor. <risos> I stutter, Lord. E Deus disse para Moisés, And God told Moses, o que você tem na mão, Moisés? What do you have in your hand, Moses? E disse: "O Senhor tem uma vara de tocar ovelhas." And he, he said, "I have a cane." Deus disse: "Isso é suficiente." And mim. God said, That's sufficient Porque não mim. era a vara de tocar a ovelha que Deus queria usar? O que Deus queria usar? What God wanted to use Era Moisés. O que Deus quer usar What God wants to use tonight, É você sou eu. It's you and me, São pessoas. People. Há uma frase que está na boca de um pastor no Brasil, cuja igreja já está com 16 mil pessoas. É uma frase que é dita a lote por um pastor no Brasil que agora tem cerca de 16 mil membros. Ele repete incansavelmente. O pastor Paulo Mazone da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Ele uh, uh, uh, repete Batista Central de Belo Horizonte. Ele oh, repete uh, Batista Central de Belo Horizonte. The pastor this, uh, every time. Ele repete Batista Central de Belo Horizonte. repete Batista Central de Belo Horizonte. Ele repete Batista Central de Belo Ele repete Batista Central de Belo Horizonte. Pessoas People são mais importantes do que coisas. Are more than things, do que eventos. Than Você concorda com essa ideia? Diga amém. Say amen. Porque Deus pensa assim. God that way. Pessoas para Deus. For, for God é a razão de todo esse universo. Is the of the entire Deus não criou o universo... Deus não criou você por causa do universo. God did not create you of the Deus não criou um cenário e disse: "Esse cenário está muito vazio, não sei o que fazer". Deus não criou esse cenário e disse: e "Vou criar alguma coisa para preencher esse and cenário". E não, eu "Vou criar algo para não. Deus criou primeiro. Deus criou primeiro pessoas, e Deus disse, elas são lindas, said, são muito importantes They're para mim, important to me. eu vou fazer um cenário lindo para I'm going elas, to make a wonderful place. e Deus criou tudo que você vê, And that you see por sua causa, for your reason. a Bíblia diz, The Bible says, que a primeira coisa que preocupou o coração de Deus na eternidade, the first thing that God's heart in não foi o tamanho das árvores ou a cor dos animais, a primeira coisa que preocupou o coração de Deus na eternidade, the first thing that to God in foi eu vou criar um homem com liberdade de escolha, was I'm going to a man with free will. e ele vai pecar, e ele vai pecar, e eu preciso resolver esse problema antes de criá-lo e Deus então começou a pensar como resolver o problema do homem que vai pecar e trazer para dentro da minha criação a morte e a destruição que vai trazer dentro da minha criação a morte e a destruição como vou resolver isso? How am I going to resolve this? e Deus então pensou numa solução so God of a Ele disse He said, eu vou salvá-lo. Vou derramar o sangue do meu filho na cruz. Para perdoar os seus pecados. Por isso Pedro disse. Que o sangue de Jesus. Foi conhecido. Was known antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa, antes de animais e lugares, or places. de eventos e coisas, and Deus pensou no sangue de Jesus, God of the blood of Jesus para nos libertar de toda a condenação dos to nossos pecados, porque pessoas people são mais importantes do que important coisas, do que eventos, than events, do que cultos, services, do que todas as coisas que você pode numerar. Pessoas são mais importantes. Você é importante. O seu vizinho é importante. O seu colega de trabalho é importante. Estava caminhando, andando de bicicleta essa semana com o pastor Lamarck. I was riding a bike this week with Pastor muito mal. And I was feeling really bad. quando vi tantas pessoas usando drogas nas trilhas de, de, de bicicleta aqui para o centro, e eu fiquei uh, todo aquele dia pensando: essas pessoas são importantes demais day, so para important viverem desse jeito. To be, to Nós precisamos pensar nessas pessoas. Se Jesus people. fosse pastor ou fosse membro ou viesse ou entrasse nesta igreja pastor, e estivesse me ouvindo, church, would me, o coração dele se condoeria por aquelas pessoas. Porque para isso ele nos chamou. A igreja é tirada do mundo. Para pensar em pessoas. Ame pessoas. A promessa de Deus é em ti, igreja. Serão abençoadas. Todas as famílias da terra. Eu passei por um garoto muito jovem, assim como Nathan. Jovem. <risos> I I walk by a, a really young man like Kaique. Vocês viram que eu gosto muito do Ney. Você é like Ney, finalote. <risos> okay. Mas ele estava com o um cabelo muito grande descabelado e uma barba muito grande. And he had a really long hair and the beard was very long. E muito sujo. And very dirty. E ele cheirava mal. And he smelled bad. Não como ele, ele Depois você pega ele fora do culto, Kaique. Não traduz isso, não, por favor. Mas aquele rapaz é importante para Deus. That, that young man is important to God. Deus ama aquele rapaz. God loves that young man. Eu orei por ele. I for him. Eu conversei com Deus sobre ele. Eu toquei a Deus sobre ele. Não sei seu nome. I don't know his name. Não sei quem é sua família. I don't know his Mas eu sei. But I know, toda convicção de fé all que eu tenho my of faith that I have, Que Deus deixou os céus God left heaven, E veio esse mundo para morrer E veio para mundo para morrer Se só tivesse aquele garoto aqui nesse planeta Jesus viria aqui para morrer Jesus por would still come here to him. Porque pessoas são importantes are important. Por isso Jesus deixou tudo que estava fazendo Jesus deixou tudo o que estava fazendo e ele foi dar atenção e foi cuidar daqueles que estavam ali procurando por ele so that's why he stopped what he was doing he went to give to a, the that were there for him. a multiplicação dos pães e dos peixes nos ensina ainda uma outra visão so the é que há uma maneira correta de fazer todas as coisas nesse plano terrestre em que vivemos ah, e a maneira correta de fazer todas as coisas aqui nesse planeta é fazê-las segundo a vontade de Deus, da maneira como Deus fa faria. The way that how, God would do. Se Jesus parou todo o seu trabalho, todo o seu descanso, para pensar em pessoas, eu e você. Me and you, precisamos fazer o mesmo we need to do the same. nós precisamos gastar tempo we need to spend time pensando nestas coisas about this. quando eu digo que há, há uma maneira correta de fazer todas as coisas nesse plano eu estou querendo dizer que esse plano em que vivemos ele está eu ia usar um termo mas uh, ele está linkado conectado com o plano espiritual that's a very good term is, <laughs> This this plane of existence is connected is linked with with the spiritual world paulo disse uh, paulo said que esta esse lugar onde nós estamos aqui this place agora where we are right now, é chamado de regiões celestiais it's call, it's called celestial regions. as regiões celestiais não estão lá no céu elas up in the sky. estão aqui agora they are here right há anjos espalhados em todo esse lugar are All over você não here. pode ver mas eles estão aqui you can't see, but they are here. há demônios também espalhados ao, ao de redor de onde estamos There are also, uh, e, eles, e eles estão rugindo como e eles estão roando como leões. They are like lions, A Bíblia diz que é assim. Jesus disse: É assim. Bramindo walk. ao derredor da igreja, buscando alguém para tragar. Porque estas são as regiões celestiais. Because these are the celestial regions. É isso que talvez Paulo estava querendo dizer que há níveis de céu, há um céu que toca esse lugar, essa terra. So that's probably Paul's trying to say that are, have, uh, levels of celestial places and one says, that he teached, que Deus expulsou lá do céu todos os anjos até a é parte dos anjos que caíram para as regiões celestiais. The Bible says that 1/3 of, of the angels were uh were thrown out of heaven into the celestial uh, regions. E, e, e estas as regiões celestiais e são aqui ao nosso redor. And Those regions, they are here around us. então aqui nesse lugar so here at this place, há uma maneira correta de fazer todas as coisas there is a correct way to do Você everything. precisa aprender a fazer corretamente need do todas as coisas everything. a forma como você cria seus filhos the way you raise your children a forma como você serve a Deus the way you serve God. a forma como você trabalha the way you work a forma como você anda pelas ruas the way you walk on the street. Se você faz negócio, the way business. há uma maneira correta de fazer todas as coisas. There is a way of Porque nós everything. estamos num labirinto. Because we are, we are in a labirinto, como um labirinto que se faz aí na época da colheita de milho. Eu não sei para quem se Esse mundo é um labirinto. Você não sabe exatamente o que você pode e o que não pode fazer a partir de agora. Você não sabe o que você pode fazer a partir de agora. Você sabe que está aqui nesse momento. Mas você não sabe o que acontecerá daqui a uma hora. Há um mês atrás. A minha sogra foi para o sítio dela. My in law went to her ranch às 5 horas da tarde. About the preparou, estava só ela e seu esposo. It was just her and, uh, and her husband. Preparou a comida. Got the food ready, serviu o seu esposo. And, uh, fed limpou her husband, a casa. Cleaned the house, e depois de um momento ela chegou para ele e disse: Eu não estou bem. disse: Eu não estou bem. And she said, Call my son. E ele disse, "Eu não sei discar o número." Said, Ela pegou o celular e discou o número para ele. So he, dialed, entregou o celular na mão dele. To her, to Inclinou para o lado side, e partiu para a eternidade. And she went to Simples assim. Simple like that. O que nós sabemos desta vida? O okay. que o que nós sabemos dessa vida qual é o poder que temos quem nós somos, o que nós, somos? nós somos de Cristo We belong to Christ. E a única coisa que nos dá certeza only é que somos dele to porque him. ser dele to Jesus Não ser dele que Jesus posso fazer doesn't depend on what I can do. Depende do que Ele faz depend por mim Então se é assim so if that's the way, Eu preciso aprender a viver nesse mundo this, this world, Da forma como Ele me ensinou a viver the way that he as pessoas dizem eu não sei o qual é a vontade de Deus. People É muito simples. Comece a ficar em silêncio. Start to become silent. A gastar tempo com Deus. Spending A orar. E Deus vai dizer para você. And que ele quer que você faça. Talvez do. você esteja pensando, ah, Deus vai me falar que eu devo ir lá para o, Ira para o Iraque ser missionário e talvez decapitado. <laughs> Maybe God is going to tell me that I have to be a missionary in Iraq and be decapitated. Eu não estou pensando nessas coisas. I'm not those things. Eu estou pensando o <laughs> que Deus vai te dizer, sabe aquele colega you? de trabalho? Do know that coworker? Quando você chegar lá amanhã, when you get there tomorrow, ore por ele. Pray for him. Diga para ele que eu amo. Tell him that I, I love him. Convide ele para conversar. Him to have a Porque eu quero salvar ele e a família dele. É assim que Deus trabalha. That's how God works. Então você diz, mas pastor, como é que você chega a todas essas conclusões assim? Eu quero te mostrar algo no texto que nós lemos. Quando show Quando Jesus terminou de multiplicar os pães e os peixes. And the fish. Jesus compeliu os discípulos para que voltasse para o mar e seguisse até Cafarnaum. Jesus uh, uh, insisted for the disciples to to get into the sea. A expressão é ekbalo. Isso isso é grego, pode dizer ekbalo. Oh, there's a Greek expression that says ekbalo. <laughs> ekbalo é, é uma a, uma palavra que usamos a parte da palavra que usamos para dizer igreja that that's part of the word the, of the word church they é use create the word church é eki que quer dizer tirado they means uh, taken e a uh, balo quer dizer com força and uh, balo uh, so é eki and balo means uh, with uh, with force o que jesus o que uh, uh, o autor do evangelho está dizendo what the author of the gospel is saying é que quando terminou o milagre when the Jesus apressou os discípulos para que entrassem no, nos barcos. Jesus rushed the disciples to e get into the boat. Segue para casa. And to go home. Eu disperso a multidão. I'll, I'll deal with the crowd. Despedi da multidão. To, to, to disperse. Uh, os just discípulos, just discípulos the já estavam a caminho de casa. So the disciples were already on their way home. Jesus havia chegado naquele lugar pela manhã. Para descansar. To rest. Trabalhou o dia inteiro. The whole day, pregou. Preached, curou, healed, Multiplicou os pães do feixe, Alimentou bread, uma multidão fish, de cinco but, mil. Fed people. Como se não bastasse. And if, as if he, there was, ele run. subiu ao monte para orar. He went up the hill to pray. Ainda não era 6 horas da tarde quando ele foi orar. Ele orou. Por 12 horas seguidas. Ele orou até a quarta vigília. Em, a, o tempo em Israel, o dia em Israel. The day in Israel são divididos em vigílias. By Uma, duas, três, quatro. De seis às nove, de nove até a meia-noite, de meia-noite até as três da manhã, de três da manhã até as seis. De seis 12, 12, to three, from three to e João disse que quando Jesus desceu do monte, and John says when Jesus came down from the mountain, era próximo da quarta vigília. Was close to the vigil. Então ele orou de seis horas da tarde quando terminava o dia. So it was almost at the end of the day até as 6 6 horas da manhã. So, so Ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava dizendo para nós, depois de todo o trabalho, vá para os pés de Deus, vá falar com Deus, se você teve sucesso, vá falar com Deus, para que a soberba não te consuma, para que a ganância não te consuma, mas se você não teve sucesso, vai dizer para Deus, Senhor, muito obrigado, go tell the Lord, thank you, porque eu não tive sucesso hoje, I did not have mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esta é a maneira correta things. de fazer todas as coisas. That is the way of doing everything. E sabe qual é o resultado de se fazer correto todas as coisas? E sabe o resultado de fazer tudo correto? É que quando Jesus desceu do monte. When Jesus came down from the hill, ele andou sobre as águas. He on the water. Ele caminhou sobre as águas. Mas os discípulos não. Os discípulos. Remaram. Por 12 horas. And the were the boat Sabe o que isso significa? You know os discípulos fizeram da pior maneira possível. The, did the worst way possible. Você já perguntou por que é que eles não pararam e oraram? Do you, do you ever stop to think why didn't they stop to pray? Eles poderiam ter parado para orar. They could have stopped to pray. Eles poderiam ter dito Senhor, they tem misericórdia. Said, Lord have mercy. Esse vento está tão contrário. This wind is so much against us. já estamos remando há 12 horas. That we are rowing for about 12 e não conseguimos hours, chegar em casa. And we can't get home. Porque eles estavam fazendo da maneira errada. Doing the wrong way. Diante de todos os desafios. Face, with all the pare tudo o que você está fazendo. Stop that you're doing, vá para os pés de Deus. And go to the feet of the Lord, e diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Of your help e Deus vai dizer eis-me aqui. And Lord will tell you here Porque todas as vezes que alguém vai a Deus, ele God, se compadece you das have nossas. vidas. compassion of our lives. A palavra do Senhor diz, The word of the God the Lord says, todos os dias que esse sol nasce no horizonte. Every day that the sun rises in the horizon. Ele renova o seu coração uh, his heart Para conosco For us. As suas misericórdias Acordam com todo o bom humor do universo the humor of E the olha para você E não vê nenhum pecado E não vê nenhum pecado e as misericórdias dele se renovam porque ele te ama And his are because he loves you. Deus está disposto a recomeçar tudo com você novamente God is to with you. A Bíblia conta a história de Jonas. The Bible, uh, tells the story of Jonas Você já viu falar num profeta mais rebelde do que Jonas? Jonas é o cúmulo do absurdo da rebeldia Jonas é o melhor exemplo de re re rebelião. Deus disse para Jonas: Jonas, vá a Nínive e profetiza a minha palavra. Uh, God tells Jonas, go to Nineveh and my word. Jonas disse: Eu não vou. And Jonas said, No, I'm not going. Eu não quero que eles sejam salvos. I don't want them to be saved. Jonas pegou um barco e foi para Tarsis. Jonas got on a boat and went to Tarsis. Aconteceu todo aquele rebuliço, não sei como, não sei que se vai traduzir, não sei se tem uma palavra para isso. Aconteceu todas aquelas coisas. So that, that, all that mess happened to him. E jogaram Jonas no mar. And they threw uh, Jonas in the water. O grande peixe o engoliu e ele ficou ali and no peixe por três dias. And he stayed inside the fish for e days. Depois o, o peixe o transformou em vômito na praia. And then later the fish made him vomit. Quando você está debaixo de desobediência, há uma grande possibilidade de você se transformar em vômito. When you are working against God, being disobedient, there's a very good chance that you become vomit. Mas quando ele estava ali na condição de vômito, But when he was there in the condition of vomit, ele ouviu outra vez a voz do Senhor. He heard again the voice of God. Como se nada tivesse acontecido até as aquele momento, as if nothing had that, that happened before. E ele ouviu como da primeira vez As it was for the first time Jonas said, vá à cidade de Saint Jonas, go to cidade city of Nineveh. Deus não perguntou nada sobre a desobediência dele. God didn't ask anything about his disobedience. Deus só disse vá à cidade de Nínive. Jonas just said go to the city. Profetiza a minha palavra. My word. Senão você vai virar vômito outra vez. Deus oh, otherwise you're going Ele não disse vomit. isso. He didn't say that. Mas eu quero que você perceba I want you to this, que, como Jonas, that as with Jonas, Deus está disposto a recomeçar tudo com você novamente. Ele disposto a exatamente you, de onde você parou. Exactly from where you stopped, Basta que você comece a fazer da maneira certa. As long as you're to do the right way. E é o primeiro passo para fazer da maneira certa. And the first step to do the right way é ir para os pés de Deus é começar God. um tempo de oração. To start a time of prayer. esta igreja está em 21 dias, 21 dias de oração this church is 21 days of prayer eu estou jejuando com esta igreja I'm with this eu estou orando com esta igreja porque esta é a maneira certa de fazer as coisas de Deus that is the right way to do the... comece a fazer God's isso comece a fazer isso não é uma troca. It's not an exchange. Você não vai mudar o coração de Deus. You're not going to change God's heart. Oração e jejum não muda o coração de Deus. Pray and don't change God's heart. God's heart. Deus não muda. God doesn't change. Deus é imutável. He's unchangeable. O que vai mudar? What's going to change? É o seu coração. It's your heart ele vai estar tão sensível going to, you're going to be so que o espírito santo vai sussurrar that the holy spirit is just going to mumble something e você vai dizer fala senhor and you're going to say eu estou ouvindo a sua speak, voz speak lord i can hear your voice é para isso que jejuamos e oramos that's why we pray and Há fast uma maneira certa de fazer todas as coisas There is a right way to do everything eu tenho quanto tempo para falar pastor dez minutos ten minutes. eu vou vou falar um pouco e termino o que eu ia terminar aqui lá no acampamento amém so i'm going to try to finish and i'll finish the rest in the camp so you, you you all have to go to camp too okay tem que ir pro acampamento pra pra ok assim. o André vai ter que ir pro acampamento sim irmãos i'm going to the camp <laughs> <laughs> you heard about me uh... Nós precisamos aprender com Jesus, We need to learn from Jesus, com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Que nesse mundo, In this world, a nossa memória espiritual our memory, é muito curta. It's very sure. Isso é verdade, irmãos. That's true. Porque... Os apóstolos haviam acabado de ver o milagre que Jesus havia estava, tinha feito. The disciples had just E Jesus quando terminou o milagre disse para eles ajunte tudo que sobrou da multiplicação dos pães. He told them collect everything that left over Coloque em cestos. Put in baskets. Eram 12 cestos. 12, 12 apóstolos. 12 Eles não jogaram no, no rio Jordão o que sobrou. They did not throw away in the Jordan river. Quando Jesus disse, vai, entra no barco e segue adiante. O pastor Jeremias Pereira da oitava igreja Belo Horizonte do Brasil, oitava de, de, igreja presbiteriana do Brasil, lá. em a, em Belo Horizonte, Belo Horizonte, ele disse que é muito provável que cada um deles tenha entrado no barco levando um cesto. É Com os restos do milagre, e os colocou aos seus pés. E os colocou aos seus pés. E quando eles começaram a enfrentar as tempest a tempestade and when the, the, the, the storm was coming, o vento que era contrário and the wind against them, muito provavelmente very likely, eles estavam olhando para o resto do milagre que acontecera há poucas horas mas eles se esqueceram de quem eles eram they who they were. eles esqueceram do que vira o dia inteiro They forgot what they saw the whole day. as angústias deste mundo The, the anguish of this world, as ondas contrárias deste mundo, the waves of this world, as tempestades deste mundo, of this world, nos faz esquecer das promessas de they Deus, make us God's nos faz esquecer do que Deus é capaz de fazer. They make us what God is of doing. E de repente eles estão olhando para o resto do milagre They're not looking at leftovers of those e miracles. estão remando a noite inteira, the whole uma night. hora, duas horas, One, até doze horas. 12 hours mas eles não conseguem se lembrar But they remember que Jesus pode alcançá-los a qualquer momento. At any, at any time. E quando Jesus começa a chegar próximo a eles depois de tanto tempo, a time, eles depois de tanto tempo, de mais e e eles começam a eles é um fantasma, é um fantasma. Out, a ghost, a ghost. eles estão em desespero. Qualquer um de nós. Any Eu acredito nisso. I this. Teríamos dito bom é o Senhor que está vindo. Would say, no, it's the Lord that's coming. Não, não teríamos. No, we would not. Porque uh, eu não sei qual é o número do hino uh, que tem no, no cantor cristão no Brasil. The o número é 162. 162, nós cantamos lá dizendo que ao says, meio dia os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Você também como traduzir isso? não the sounds of the of, the world, they, they cover the work of God Os sons dessa terra. The of this world. Os problemas dessa. Terra, the problems of this world. Tira de nós a visão de quem Deus é. Take us the vision of who God is. Só a oração, only prayer, só a palavra, only the word. Mantém viva, keeps alive a visão, the de vision quem Deus é na nossa. Who Você precisa disso. You Você não pode se esquecer das promessas. You cannot forget the Você não pode fazer como os discípulos fizeram. You cannot E só para encerrar algo que eu queria Uh, vou usar para encerrar, resumindo tudo. And to resume everything to, to finish. There was something I want to say. Não vou falar de Pedro também. I'm not going to speak about Peter. Porque eu quero que você perceba algo muito importante. I want you to uh, very important here. Quando Jesus se aproximou e entrou no barco, when Jesus was uh, getting close to the boat, que as ondas, o vento cessou e as ondas se aquietaram. Que as aves e o winde calam. E Marcos diz no capítulo 6, versículo 52. Marcos 6, versículo 52. Eu, says, eu quero ler esse, esse versículo para vocês. I want to read this verse for you. Marcos 6, Mark versículo 6, 52. Verse 52. Eu vou ler o 51 também. Eu vou ler o 51 também. Uh -huh. Listo. Listo. E subiu para o barco para estar com eles. Henry he climbed the boat, e o vento cessou. And the wind stopped. E uh, ficaram entre, entre si atônitos. And they were totally amazed. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. For they still didn't understand the significance of the miracle of the loaves. Antes o seu coração estava endurecido. Their hearts were too hard. To take it in. Quantas vezes Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas Deus nos cura Deus provê a nossa casa Deus abre a porta do emprego Deus soluciona problemas insolucionáveis Deus faz milagres na nossa vida e nós olhamos para tudo isso e nosso coração não entende porque nós estamos olhando para nós mesmos e dizendo, eu não posso fazer nada destas coisas e não compreendemos os milagres e não e esquecemos do que Deus pode fazer, And we what God can do. o que eu tenho que fazer. What I need to do é abrir meu coração to open my heart para entender que Deus to understand that God é poderoso is para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos to ou do pensamos segundo o seu poder que em nós opera Esse versículo não é mentira This verse is not a lie. ele Está nas escrituras It's in the Bible. É verdade It's the truth. Basta que você creia you only have Muitas to believe. vezes você não crê Many, very often you don't believe. porque os barulhos os Ruídos desta terra the noise of this earth Te faz esquecer do que Deus já fez Todos done. os dias Deus faz milagres Deus ama pessoas com um coração agradecido with a, with a Muitas vezes, igreja time, times, church. Você está no processo de da graça de Deus mas não está envolvido com Deus você está no processo religioso da igreja participa do culto canta do culto tem alguma função na igreja you may have está envolvido the church, em todo o processo de Deus in all the process mas of não God. está envolvido com Deus but you're not os apóstolos with God. viram o maior milagre que alguém poderia ver os apóstolos soltaram os maiores milagres que alguém poderia ver Seen. Viram tantas coisas maravilhosas naquele so, so dia Muitos day. coxos foram curados Muitos olhos se abriram Muitas pessoas viram a glória de Deus Mas Os apóstolos não viram Porque o coração estava endurecido Os sons hurting. da terra the abafam of a voz earth de Deus Eram singing the voice of god. Você precisa ter cuidado com essas coisas. You need to be very careful with those things. Nós estamos aqui nesse mundo. We are in this world como soldados de Deus. as Todos os dias é uma batalha. Todos os dias eu preciso ir a Deus. Every day I need to go to god. Eu preciso dobrar meus pés get on my knees e dizer Deus, eu preciso de ti. O pastor de vocês, your pastor, todos os dias, nós já saímos inúmeras vezes every aqui day, desde terça-feira. Mas toda hora que nós saímos da casa e entramos no carro, antes de ligar o carro, he his car, ele fecha os olhos e diz, Deus, conduza a nossa vida. He eyes and says, God e nós vamos guide guide life. nós precisamos da tua ajuda. We need your help. Isso se chama dependência de Deus. That, that, what that means is depending on God. Muito provavelmente, v very likely, os problemas que você enfrenta e que não está conseguindo solucionar. The é porque você está no barco remando, remando, remando Because you're on the boat, rowing, rowing, rowing. e esqueceu que é melhor subir para o monte. And forgot that it's better to go up in the hill. E gastar 12 horas de oração And spend 12 hours praying. e depois andar por sobre todos os problemas que estão diante de você. Do you believe amém. this? Say amen. Deus abençoe você. God bless you. Vamos orar. Let's pray. Fecha seus olhos. Se você quiser, nesse instante, if you want this moment, ficar de pé. To stand up, sente que Deus falou o seu coração. If you feel that God spoke to you, e que você heart. pode tocar nesta graça tão maravilhosa pela fé. And you want to touch this grace by faith, fique de pé. Go ahead and stand Se você up, tem um problema insolúvel, fique de pé agora. Stand up now. Eu não posso fazer nada por você. A minha oração é comum como a sua. O poder não está em mim, e nem na minha oração. In, in, or in o poder está em o nome de Jesus Cristo. Jesus a palavra diz, nesse nome tem poder. Says, o poder está no coração dobrado aos pés de Jesus. In the, in the o poder está em você dizer, Senhor, eu preciso The power you saying, Lord, I need O Senhor intervenha agora na minha vida Lord intervene my life now Em nome de Jesus Deus eu quero apresentar na tua presença I cada uma destas pessoas que ficaram de pé nesta a tua hora a Tua palavra disse dois ou três de vós ligar sobre a terra What two your word says what two or three connect on earth eu ligo no céu in heaven, e nós estamos conectando agora and we are os nossos corações aos teu, ao our teu with yours. e te pedindo Senhor and you, Lord, entra agora Senhor now, Lord, no nosso barco no nosso barco mande que o vento se aquiete the wind to go down. mande que as ondas se aquietem abra o nosso coração Senhor Open de dentro heart. para fora Espírito abra, fora, Espírito abra os nossos Espírito. olhos Senhor, nossos quebranta, olhos, Senhor. quebranta nossa alma Break our nos faz dobrarmos aos teus pés nesse barco e chorar pelos nossos pecados e pela nossa negligência sins. e dizer Senhor em nome de Jesus e estenda tua mão agora Raise your hand. Toca na minha família, Senhor my, Toca hand, no meus filhos, Senhor my children, Visita a minha casa, Deus Visit Visita esse problema em visita específico esse problema. Deus, visita, Senhor, a minha história God, my history. Muda, Senhor, todas as consequências all the Daquilo que eu fiz na minha ignorância, Senhor Porque a partir de agora now, Eu quero Lord. andar segundo, Senhor, a Tua I'll vontade eu quero ser fiel. Eu quero ser honesto. Eu quero ser puro. Eu quero abandonar o pecado. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver à vista dos teus olhos. Eu não quero ter do que me envergonhar, Senhor. Eu quero olhar para ti de cabeça erguida e dizer: Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Eu sou teu. A minha casa. Minha casa é tua. O meu trabalho é, yours. é teu. Everything is yours. Os meus bens são teus, my are yours. Tudo o que eu sou I am é teu, Senhor. Is yours, Lord. Então, em nome de Jesus, so in the name of Jesus toca na minha vida. Touch my life, toca na minha casa. Touch my house, toca na minha história. And touch my history, em nome de in Jesus, the name of Jesus, para a tua glória. In your glory. Amém. Amen. God bless you. Deus te abençoe